pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo, vocês receberem notificação. Hoje o vídeo que eu trago é mais um da série aqui, indicação de livro pra vocês. E algum tempo atrás aí eu postei um vídeo ensinando a fazer um crochê com o dedo aí e tal. E muita gente me pediu indicação de livro, porque queria aprender, revista, enfim, me pediram indicações, tá? E aí eu resolvi trazer aqui pra vocês o livro de crochê e mais um livro aqui que eu achei bem bacana. Então, pra quem me acompanha já sabe que a GG Brasil, eles são parceiros aqui do canal, já tem muito tempo, eles estão sempre me enviando quando tem lançamento aí de livro bacana pra vocês, Tá? Só que agora eles estão de site novo, blog novo, tem canal no YouTube agora, que eles também tão, vão postar sempre lá as coisas. Então tá tudo mais dinâmico aí pra vocês, tem promoção todo mês de livro. Inclusive, há uns tempos atrás, eu até coloquei no Stories aí pra vocês que tinha o livro que vocês, um dos livros que eles me enviaram, que tava na promoção, eu até postei lá pra vocês, né, porque eu aviso quando eu vejo lá, quando eu vejo que tem promoção de livros aí que eu indico pra vocês, tá? Eu posto pra vocês, e se eu não me engano tem promoção de livro de costura lá no site deles, então dá uma olhadinha lá, já aproveita aí, frete, já faz uma compra boa, parcela, porque eu sempre falo, livro é investimento, é sempre bom a gente ter. E como vocês ficaram muito na dúvida sobre quando eu postei lá o vídeo de crochê e me pediram muito indicação de um livro e tal, eu trouxe aqui pra vocês. E trouxe também aqui esse livro aqui do Instagram, né? Que, assim, Instagram é uma rede social aí que tá bombando, né? Todo mundo tem. Não importa se é blogueira, se, tem, se é o youtuber, não importa. Hoje em dia, todo mundo tem. Todo mundo gosta, né? De ter bastante seguidor, de postar foto bonita. E, e além... De, e além de ser um livro bom pra mim, que trabalho com isso também, né? Esse aqui do Instagram. Então, eu vou folhear os dois livros aqui com vocês, como eu sempre faço, né? Vou fazer aqui um spoilerzinho aí, pra vocês ficarem mais com vontade. Mas o livro, eles são são dois livros super em conta. Assim, pela qualidade dos livros aqui, vocês podem comprar aqui. E, gente, vocês vão adorar aqui. Eu vou folhear com vocês, vocês vão ver, Tá? Então, o primeiro livro aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês é, então, o Crochê Moderno, acessórios de crochê e projetos para a sua casa. Eu vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, então. Então, daqui, olha, ele é um, li ele é um livro relativamente grande, olha, minha mão tá aqui, né, assim vocês conseguem ver, da GG Brasil. Eu já foliei ele, tá? É da Mola Mills. E aí, vamos folhear ele, então. Eles, como todos os livros da GG Brasil, são super ilustrados. Ah, nossa, é muito bonito os livros deles, né? Uns livros que chamam a atenção. E aí tem aqui, olha, tem tudo o que tá falando no livro. Conteúdo, instruções básicas, projetos para sua casa, acessórios de crochê, crochê de pixels toques finais, e eles ensinam tudo, meninas, isso que é o mais bacana. Eles ensinam desde o ponto até todos os materiais, tipos de linhas, tá? Olha, é livre, então, eu não vou folhear folha, folha, porque senão, né? Instruções básicas, olha, todas, tudo que você precisa para fazer o crochê, tá? Então, vem falando tudo, o que, que é cada coisa, ó, seleções de fio, para que serve cada fio? Então, para quem tá iniciando aí no crochê, Super indico esse livro, olha aqui o fio e os pontos, como que fica, tá vendo? Técnicas de crochê, então, olha, eles ensinam desde o princípio da correntinha, tá vendo? É todo passo a passo, olha, eles, ah, então aqui é pra quando, né, para aquela pessoa que tá começando do zero. Aí, pra quem já tem conhecimento, também é bacana, porque, olha, você vai passando aqui e eles têm projetinhos aqui, ó. Tá vendo? Técnicas de costura, como colocar zíper no crochê. E aí, começa aqui, olha. Tá vendo, ó? Ó. Cesta de fio de tecido. Aí, eles ensinam aqui o passo a passo, olha. Tá? Aí, tem vaso de fio de tecido, almofadas. Tem de tudo! Olha isso. Almofada com desenho triangular. Olha essa almofada que linda. Olha, almofada listrada, diagonal, que que é esse, vamos ver, olha, tem tapete, Ó, tem um tapete aqui, meu marido não gosta muito porque ele falou que é corintiano, quer ver, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês, mas uhum. eu já, eu quero fazer ele em outras cores, quer ver, tem lustre, olha isso meninas, esse tapete aqui eu achei maravilhoso, olha esse tapete, imagina um grande desse pra pôr na sala, gente, eu achei lindo esse tapete aqui, eu quero fazer esse tapete, na verdade eu quero fazer tudo, né, Olha, tem bol... é, capas e bolsas, então, ó, capa para tablet, gente, pensa num livro que tem tudo, bolsa, olha aqui, Bo... olha essa bolsa que bonitinha, ela é cilíndrica, tem acessórios, ó, bijuterias, gente, pensa, pensa naquele livro que é pra ter, sabe, tipo, pra se levar na bolsa, porque, ó, crochê de pixels, quer ver? Isso aqui é bem bacana. É, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, como que ele é. Muito bacana esse crochê aqui também, tá? Então, olha, bolsa, ensinando a fazer a bolsa. Olha que bolsa linda, tá? É muito bacana esse livro. Esse livro aqui, topzera das galáxias. Gente, muito bom esse livro mesmo, olha. Tá? Então, tem todo tipo... Tem desde o começo. Opa, nós vimos um gato aqui, vocês viram? ou Foi uma impressão minha? Acho que foi a impressão, ah não, ah, ah não, já vi, é só o, o suporte para colocar o colar, eu já tinha visto, então eu super indico esse livro, vocês viram aí só pelo spoilerzinho que eu dei pra vocês, né, que esse livro é nossa, top, meninas, é top mesmo, vale a pena, vou deixar o link dele aqui embaixo no box de informação e lá no blog também vai ter post falando um pouco do livro é, e se você quiser comprar é só você clicar na fotinha do livro que já direciona você direto pro site deles, tá? E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do outro livro pra vocês, Que é esse daqui, leia isso se quiser ter muito sucesso no Instagram Tô precisando, porque vocês não me seguem lá no Instagram, né? Então vou ter que dar um jeito aí de fazer vocês me seguirem no Instagram Então, meninas, eu vou folhear aqui também com vocês Olha, eu não gosto de fazer isso com o livro, porque eu acho que estraga Mas eu tenho, eu tenho uma amiga, a Ana Se ela ver esse vídeo é que ela vai ter um treco de ver eu fazendo isso com o livro, né? Porque ela, ela também não suporta, porque estraga, né, o livro fazer isso, né? Mas ela, mas ela é mais bitolada do que eu com o livro, né, Ana? Então, aqui, ó. Então, você que então, você quer fazer sucesso no Instagram, certo? E aí, começa as dicas. E sabe o que, que é bacana esse livro? Esse livro aqui, ele tem, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui só a contracapa aqui pra vocês. A capa de trás, que aqui fala um pouquinho, ó. É, quer ver aqui, eu tinha lido aqui, ó. O livro destaca 50 dos mais bem sucedidos em Instagram. Então, aqui dentro do livro, olha, tem. 50 Instagrams provavelmente você segue no mínimo um aqui. Você vai seguir ou já vai ter visto, né? Tá vendo? Então, aí, aqui tem olha os Instagrams e tá contando a história da pessoa. Tá vendo? Ó? Então, todo ó, são 50 Instagrams. Tá vendo? Tem a fotinho da pessoa, o Instagram, quantos seguidores ela tem, e contando a historinha da pessoa. As fotos aqui, bem grande, bem super ilustrado, né? Como eu sempre falo, os livros da GG Brasil são top, meninas. Todos os livros que eu tenho deles, eu adoro. Eu até coloquei na, na minha sala todos os livros lá do lado, onde eu gravo a introdução pra vocês. Então, agora eles estão sempre aparecendo lá. Tá vendo, ó? Então, tem vários Instagrams aqui. São 50 ao total, né? Os mais, assim, né? Que tem mais... Tem de gato. Tem dois de gato aqui, que eu já, eu já tinha dado uma olhada no livro, né? Eu dou uma olhada antes de trazer pra vocês, né? Porque se eu ver que o conteúdo, né, não vai ser útil pra vocês, não adianta nada eu trazer, né? Então, eu dou uma folheada no livro, né? Esse daqui eu vou ler de cabo a rabo, né? Porque realmente, né? Aí conta tudo aqui, ó. Conheça os seguidores, os fatos, tá vendo? Tá explicando tudo aqui, ó. O tipo de fotografia... E olha, um dos gatinhos, ai, é muito fofo, eu vou fazer um Instagram dos meus gatos, acho que eles vão ter mais seguidores que eu, né? Esse daqui, esse Instagram aqui, se eu não me engano, é 3 milhões, 3 milhões de seguidores esse daqui, né? Um gatinho, tem 3 milhões de seguidores, tem um outro aqui também. Gente, então é muito bacana esse livro pra quem trabalha com isso, e até pra quem não trabalha quer ter umas fotos legais, quer ter uma rede social aí bacana, que bombe, né, que todo mundo quer, né, hoje em dia, né. Então é bacana esse livro também, tá. Então são dois livros, eu sei que os temas são um pouquinho diferentes um do outro, mas como eu achei bacana o conteúdo dos dois, só pra vocês verem, e aí é, eu vou deixar o link dos dois livros aqui embaixo no box de informação, e também lá no blog tem fotinho, entra lá no blog, Tá? Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Mas, gente, GG Brasil tá aí comigo, nossa, praticamente desde o início, tá? Do, do canal, assim, super de confiança, chega super rápido. Do, mandam para qualquer lugar do Brasil, então, pode comprar aí que é super seguro, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida também em relação ao livro... Pode mandar lá perguntinha pra eles que eles respondem vocês. E eu vou deixar também agora as redes sociais deles aqui embaixo pra vocês seguirem. Porque assim, quando tem promoção... Às vezes eu não fico sabendo, e não são todos os livros que eu fico sabendo. Se você tem interesse por alguma área específica, segue eles, que daí toda vez que tiver promoção, você vai ficar sabendo. Então eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo também, pra vocês acompanharem aí, ficarem por dentro das novidades, lançamentos, e o mais legal, né? As promoções, né? Que a gente gosta de promoção aqui, né? Então, meninas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de indicação de livro, que eu sei que vocês me pedem muito esse tipo de livro, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.